A família do Alexandre planta soja aqui no município de Pontão há pelo menos 30 anos. E nesta safra ele foi um dos 400 sojicultores brasileiros selecionados para fazer o teste com a semente Credence do sistema Liberty Link da Bayer. Alexandre, foram 22 hectares plantados com a cultivar. Né? Qual a tua primeira impressão, então, agora prestes a colher essa safra? Uh, a cultivar, nesse momento, ela se encontra como a gente pode ver, em, em fase de maturação. Nós pretendemos colher ela é, mais ou menos a um, daqui a uns 20 dias. E até esse momento, é, todas as novidades que, que ela nos prometeu a trazer, como manejo, controle de ervas resistentes, que tem sido... É, deixada por os herbicidas atualmente é, a gente observa bem que houve o controle total e nesse momento o que a gente espera como segunda etapa é ver a produtividade é, que ela nos trará. Já chegou a fazer uma média de sacas? nós As contagens feitas até esse momento indicam Uh, uma produtividade acima de 75 sacas de soja. Em termos uh, de procedimentos, de manejos, aplicação de defensivos, que avaliação tu percebe? Durante, uh, ao longo desses últimos uh, meses, uh, fazendo todo o manejo que a cultura necessita, uh, não houve nada diferente uh, do resto das outras cultivares que nós temos. Uh, o produto, ele é um herbicida diferente dos outros, não houve a necessidade de nenhum equipamento diferente e toda aquela preocupação com clima, temperatura, umidade foi obedecida conforme indicações dos técnicos e o, o soja está aí uh, livre da... Essas plantas involuntárias, resistentes e que nos últimos anos nos tem feito preocupar demais, pois o nosso primeiro passo a implantar uma cultura é entregar um solo livre dessas plantas daninhas que mais tarde vão tirar um pouco dessa produtividade. Em termos de aplicação, foi feita uma só? Uma só. É... Quando me foi informado da tecnologia, eh, teria sido combinado que deveríamos, eu deveria ter a necessidade de aplicar eh, em, dois, em duas etapas diferentes. Porém, para nossa surpresa, após a primeira aplicação, houve o controle eh, de todas essas plantas e não houve a necessidade da segunda. Dá para se dizer que foi melhor do que a expectativa inicial? Olha... Uh, fizemos um bom manejo de pré-plantio, nada diferente ao que a gente fez nas outras cultivares e nada diferente do que a gente tem feito nos últimos oito anos. Então, acredito que foi entregue a essa cultivar a mesma condição que colocamos as outras e o produto fez o seu trabalho também. Perfeito, Obrigada, Alexandre. E uma boa safra. Muito obrigado. Eu sou Elisa Malicheski para o portal AgroLink.